Opa, fala aí rapaziada, é suave? Aqui é o seu tia, mano, trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje eu trago um vídeo aqui no D&T com galera Hoje eu vou fazer que ver uma recarga máxima aqui, mano e vai dar bom essa recarga, hein Mas antes de fazer essa recarga, eu vou pedir pra vocês fazerem um favor pro Tietchan, né, mano Que assim vocês ajudam o canal Faz o seguinte, cara, primeira coisa, você vai descer aí na descrição e vai vir jogar o jogo Tá muito cheio, mano, tem mais de 90 players online todo santo dia E D&T tá top, cara, na moral, tá muito legal de jogar, tem muitas instâncias, várias coisas Entra aí, também tem muitos eventos, ó, velho Evento imitado aí, ó. Tem demais. Você pega do evento de lançamento até o D, é, D9 aqui. Não, D10. Eu tinha um D8. Eita, então eu vou pegar aqui, papai. É, aí, ó. Tá vendo? Ó, nem sabia, mano. Já tá pegando ao vivo as coisinhas que tem aqui pra pegar. Mas enfim, tem muitos eventos. Dá pra você jogar. Dá pra você se divertir com um amigo seu. Dá uma nostalgia, né? E nem é à toa que o servidor tá 5 anos online. Então, vem jogar. Link na descrição. E galera, vamos analisar a recarga que eu vou fazer hoje. Vou mostrar pra vocês. Se você tiver interesse de fazer uma recarga, faz uma recarga aí também. E. É isso, né, mano? Não se esquece de se inscrever no canal Deixar o seu like aqui Porque o like é muito importante, cara Na moral, muito importante mesmo E se não gostar, deixa o dislike Não afeta em nada, tá ligado? Mas se você quiser deixar um comentário aí Que seja criativo e também quer ver aqui Seja no intuito, que ver, de me ajudar aqui no SDD Tank, cara O comentário tá aberto aí pra você, cara E é isso, né, mano? Quero mandar um salve aqui pra minha sociedade, né? Que é a sociedade que eu tô atualmente, né? Dar um salve aqui pra eles aqui Porque a galera que vê daqui é gente boa, né? Porque a sociedade é showtime, né? <risos> E é isso né mano, um salve pra geral que tá aqui Tamo junto rapaziada Que modelo vou analisar essa recarga Aqui que vai dar pra gente fazer, deixa eu dar uma olhada aqui Tem uns itens aqui galera, da recarga Que é isso daqui mano, ó. tem essa recarga Que você pega esses anel aqui ó, de aniversário Tudo mais novo cara, fora esses itens Aqui mano, que tem uns itens aqui muito da hora Aqui ó, essa recarga Eu tô mais afim de fazer a recarga por causa dessa Troca do dragão aqui mano, que é isso aqui Galera, eu tô afim de pegar é isso mano Na moral, essa arma aqui é a arma que eu mais Gosto no jogo, que é a Flipper rei hey, dos games, né, mano? Também tem essa daqui, galera. Essa daqui já é um pouquinho mais difícil, mas se eu conseguir pegar ela, mano, vai ser da hora. A recarga, eu acho que de 200 pila, vem isso aqui tudo. É que eu imagino. Ou vem alguma dessas aqui. Mas se tiver chance de pegar, eu vou pegar isso aqui, né? Porque o papai não né, é bobo, né? Tá ligado. E tem, que ver? Troca de Bitcoin. Que vem o, o pet rei macaco funcionando tudo, fechou? Tudo, tudo. E fora que vem isso aqui, mano, ó. Olha o tanto de que veio. 10k de... Pera, ração do pet, né, mano? Eu já tava tentando lembrar o nome aqui. 10k de ração de pet. 10k de pedra De salvar o pet também Fora os itens que tem de equipamento pro pet, né? É uma coisa top, mano Eu tô gostando por isso do servidor Que tem, assim, o servidor ajuda os free também, mano Não adianta, se você falar De jeito, eu sou free. O servidor não vai me ajudar Claro que vai, mano É só você entrar aqui, ó Olhar todas as missões aqui eu só não vou fazer isso Então o vídeo vai ficar um vídeo muito longo E eu quero só fazer aqui ver a recarga máxima Mostrar para você como que faz uma recarga Também, se você estiver interessado Mostrar o dedo tem pra você também Que é isso, é muito interessante né? E muito obrigado por vocês estar apoiando os vídeos que estão saindo aqui no canal Tô bem feliz com a, assim, com a quantidade de visualizações que tá tendo, de like, comentário Tá legal, mano Eu tô curtindo Valeu, muito obrigado mesmo Vou recolher todos os itens que tem pra me recolher aqui Depois desse videozinho aqui, eu já vou fazer uma evolução Vai ser uma evolução mini Mas vai ser da hora Cara Só pega a visão aí Porque o negócio aqui é daqui é naipe. Eu vou guardar essas coisas aqui no depósito Vocês me perdoam se eu enrolar um pouquinho aqui Mas tenho de fazer um videozinho da hora pra vocês Então Segura, que ver? Segura a bunda em cima da cadeira aí. Porque o papai tá com Top, fiote. Mano, eu vou fazer sorteio. Desculpa. Esse servidor que promete. O Tietchan tá querendo aqui naipe, né, animado. Fazer, aquele ver sorteio. Fazer muita coisa aqui pra vocês. E a galerinha aqui, hoje eu fui divulgar, que ver canal aqui. Sabe que a galera falou? O que, que eu vou ganhar com isso? Eu vou ganhar, que ver a bundinha de Tietchan? Daí eu falei, sai fora, rapaz. Tá me tirando, né? é? macho. O cara, o cara falou, o que, que eu vou ganhar com isso? Vou ganhar a bunda do do. <risos> eu fiquei, mano, deu vontade. De xingar esse cara, mas eu fiquei quietinho aqui. Eu falei, beleza, não, tranquilo, não dá nada não. Quando tiver sorteio, vai ser um dos primeiros a aparecer na live, que é tudo um monte de terceira. É igual a gente aparecer com, é, com a XJ aqui no DD Tank, tá ligado? Beleza, eu vou deixar esse aqui, ó, pra mim evoluir no próximo vídeo, que vai ser a evolução 2. Fechou, galera? Devagarzinho, eu vou gravar após esse vídeo. Então, é isso, né, mano? Então vamos querer fazer essa recarga aqui? Vamos entrar aqui no site. Nossa, você vai vir aqui, ó, DD Tank Walker. Pesquisar de Walker, vai ter que ver a página do Facebook, também a página do Facebook e aqui embaixo, mano, vai estar de Detem Walker, Você vem cá e clica. Lembrando bem, se você joga pelo celular, tem o Puff, mano. Você baixa o Puff. Mais pra frente eu vou fazer um vídeo específico pra isso. Você vai baixar o Puff e vai jogar o DTA, mano. Não desanima, vem jogar comigo. Tem meu Discord também pra você poder interagir junto comigo no Discord. Em live, várias coisas. Ó, pra vocês terem noção, essa recarga aqui também é muito boa. Vem três negócios desse daqui já dá pra você pegar um anel a Furioso 125 real, bem baratinha. E é isso, né, galera? Mano, no, cinco anos que esse servidor tá ou mais. Tem noção disso, cara? Cinco anos, muita coisa, né? For olha o tanto de cadastro, olha o tanto de sociedade. E olha quanto spray online. Isso que te interessa pra, pra você vir jogar, mano. Muito bom. Agora eu vou descer aqui embaixo aqui, que vai ser a recarga Eu não sei se vai aparecer meus dados Mas se aparecer eu vou borrar, porque vocês estão ligados, né? Como que são os, os hackers aí, né? Mas enfim Ó, primeira coisa aqui que eu quero mostrar pra vocês São as recargas, mano Tem o pacote bronze e o pacote prata Nesses pacotes, mano, ó, é só você vir aqui, ó, visualizar O pacote que foi ideal pra você Você pega e compra, mano Aí, ó, pacote de 10 reais Pacote muito excelente, cara É, ó, pacote de... De 25 reais, que também é muito bom, mano Deve vir umas coisinhas muito boas Tô olhando tudo, que vê em primeira mão aqui pra vocês Não tinha olhado antes, né, mano Isso aqui é a quantidade de cupons Que vem, vem muita coisa, mano E é da hora, porque você tem como, que ver Você ficar forte aqui no servidor É, você investe um pouquinho para poder ter uma conta que ver, pra poder matar os caras, mano Porque aqui nesse servidor, é, tipo assim A pessoa que é competitiva, mano Tente, que ver, colocar que ver, uma recarga, cara, para poder bater de frente Com os caras que tá no hall, mano e é isso, eu sou competitivo, bora fazer a recarga, fechou? Ó, eu mostrei o pacote ouro, que foi o último aí, né? Agora eu vou mostrar o pacote diamante A partir daqui eu acho que os itens dão uma, uma boa melhorada, né, mano? Cenzão aí pra vocês verem, ó, já vem que ver essa bolinha, é... A esfera do dragão aqui, né? Também vem esse Ebrama aqui, mano, da horinha Tipo... É, aí, agora é que quero ver, a recarga que eu vou colocar é a máxima, né, galera Que é de 200 reais aqui, mano, ó. Isso aqui vai ser a melhor recarga que eu já coloquei. Em todos os detalhes que né, deram. Então, vamos fazer essa recarga. A de 125 também vem coisa muito boa. Olha a quantidade de cupom que vem. 50 milhões de cupom. Acho que é isso, né? 50 milhões. Uma coisa top, cara. Agora vamos aqui para essa... Essa daqui que é o bicho, galera. Essa daqui que eu vou fazer a recarga. Que vai ser a recarga máxima, mano. E... Cara, deixa seu like porque eu vou gastar um bom dinheiro aqui agora E eu preciso do like de vocês para ajudar pelo menos a ter um retorno aí, né? Vamos lá que você acho que vai dar bom Pacote Bitcoin, meu filho O oh, papai, o gente tacou, daquele modelo, ó oh, Vou pegar um pacotinho bonitão aqui Vem umas coisinhas Top demais e vai ter sorteio caralho. quem tá ligado, tá ligado Nessa parte aqui de informações, você vai colocar o seu nome Vai colocar seu sobrenome, cidade, estado, seu número de telefone e seu e-mail que é muito importante para você poder ver, enviar, né, mano? E fora, quer ver que quando você clica em comprar, você tem que concordar com os termos aqui, mano. Ó, da compra fechou, você clica aqui, ó. Antes de qualquer coisa, já clica aqui nessa parte aqui agora eu vou borrar aí, vai ficar desfocado para vocês. Então, deixa eu colocar meus dados pessoais aqui certinho para não ter bo, né, mano? Porque vocês estão ligados como que funciona já. E essa recarga uma recarga muito top, mano Porque fora isso, que eu vou pegar vários itens Vai dar pra mim fazer muita coisa aqui, ó E é a primeira vez que eu vou fazer uma recarga Desse nível aqui Nesse... Né, algum detanque, né, mano Então, merece muito like de vocês, fechou? Minas Gerais quer ser? é o estado que eu moro Quem for de Minas Gerais já ganha um salve aí do Tietê, tá ligado? Daquele modelão colocar meu número de telefone aqui Após é isso, galera. Você colocou tudo certinho aí. Você vem aqui, ó. Comprar. Ó, vamos ver se deu certo. Aí, beleza. Só vem cá e fecha aqui novamente. Ó, pagar a fatura, mano. O preço certinho. 200 piva. Pagar a fatura. Vou pagar num boleto. Se demora... só tô pagando 27... Pix, não, não entendi Vai ter que ser no um boleto mesmo Entendi Tem Paypal Mas eu vou pagar no boleto Que é a única forma que eu acho que é melhorzinha pra mim, mano Essa parte aqui eu vou borrar novamente, né, galera Porque vocês estão ligados já Porque Aparece CPF aqui Uma coisa que fica ver bem sigilosa, né, mano Um e-mail aqui também nome pagar imprimir agora eu vou salvar aqui, galera. Então, rapaziada, eu vou ficar com esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Agora só falta eu pagar, daí depois confirmo o pagamento. Vou lá na Motérica agora para fazer o pagamento. E a hora que eu chegar, daí que ver. Vou esperar né, até dia 29 para os cupom cair, a recarga cair. Daí eu faço o um vídeo aqui mostrando para vocês os itens que tem na recarga e tudo certinho, fechou? Isso por boleto, mano. Se você quiser pagar pelo vocês viu? Aqui tem muita opção, mas pelo boleto eu só tenho dinheiro na mão, então tem que pagar pelo boleto mesmo. Então, muito obrigado por quem assistiu o vídeo, só tenho a agradecer e acompanha a próxima evolução que vai ser após esse vídeo aqui, fechou? E é nóis, muito obrigado.